No, no final foi entregue o vídeo. Você ficou chateado comigo dia, do dia do pai de Pá? Fiquei. De notas. Você lia a primeira, lia pá, pá, pá, pá. Aí do nada você ia lá, lá, lá pra baixo. Voltava lá pra cima. 25 per... Aí assim, mano, eu falei, você já teve uma hora fez que ele, essa parte? Teve uma hora que ele aumentou 50 perguntas pra cada um. Eu falei, caralho, vamos aí. E... Só que foi bom. No, no final foi entregue o vídeo. Você ficou chateado comigo dia, do dia do Pó de pa Fiquei. Mesmo? Fiquei. Na hora que você vaza o endereço e, e lambe Sim. minha mão, eu falo assim, não precisava. elegante. Eu acho que o pior momento que eu tive foi eu querendo levantar a tua camisa. Eu fiquei muito arrependido daquilo. Não, ali, ali é o de menos. Ah, camisa. Cabeça... Ali eu zoado. O que eu fiz ali foi muito zoado. Passar o endereço eu achei foda. Ah, Avenida... mas se foda. A não faz isso. Não vai fazer, não. Não, mas não é foda porque... A gente tá vivendo um, um momento de pandemia e, tipo assim, às vezes vai uma galera lá. Fudeu. Foi alguém depois lá que eu passei endereço? Foi. Ai! <risos> foi. foi. Ah. ah, não tem muito o que fazer, né? Tipo. E eu sei que é o, é o preço que se paga também, né, mano? Não é muito difícil descobrir endereço das coisas, mano. Não é? Sim. Não é muito difícil descobrir endereço das coisas. Hoje em dia a gente filma muitas coisas, tipo, faz stories. Alguém vai falar assim. Oxi. Conhece ali Aquele não lugar parece aqui. tal coisa Então é ali, ali, ali E tipo assim Pô, vocês fazem um programa aqui tal, a, a diretora Vaza o endereço por favor onde que é aqui Eu nem sei onde aqui é é Teatro Claro, irmão Todo mundo sabe ah, Mas a graça ser ele claro. vazando é, nem Vaza então, vai, peraí vai, Vou fazer, o, fazer corte. o corte Oigão, um bagulho tipo que Mano, é, esse bagulho de vazar endereço que o Cartoluco fez lá Eu entendo porque aqui, por exemplo Pediram pra gente não vazar onde é De jeito nenhum, tá ligado? Que é no Teatro Claro na Mano, você não fez isso, <risos> velho. Ah, meu. Ô, oh, mas é que maior shopping. Por que esse shopping, mano? Vocês têm uns um contatos bons. Ô, Cartolouco. Ó, <risos> os caras que você traz pro podcast, é. mano. O cara acabou não, é de fazer. É meu amigo. É meu amigo. É meu amigo. É, amigo, meu Cartoloco amigo. Agora. é meu amazard, amigo. É meu amigo. É meu amigo. É meu amigo. É meu amigo. É meu amigo. Obrigado pelo corte, mano. Eu tô. Eu tô, eu eu vou tô, criar aqui, um... eu tô aqui pra farmar. Vou criar o Nem Amigos Poop. Eles vão entrar pro Nem Amigos Poop. Mano, nós temos o Pod Pup. É bom demais. É bom. Eu assisti isso e tem mais o fora do fora de con É muito melhor. Tem o fora de contexto. É, mano. Na moral, a comunidade que se cria... É pica. Quando os caras abraçam, é bizarra. Eu tenho... Eu, a gente fez o nosso primeiro poop ontem, que foi o... Ale Oliveira tem fimose. Ale Oliveira. Ah. Qual que vai ser o nosso poop? A gente só faz poops de um segundo. Tipo, frases...